Olá sou o Leandro e hoje eu tô aqui para contar uma história que aconteceu comigo que não foi nada agradável lá em 2018 mas antes de a gente continuar esse vídeo é compartilhe esse vídeo inscreve no canal ative o Sininho para receber notificações novas toda vez que eu lançar e me segue nas redes sociais que estão aparecendo embaixo nesse vídeo e para quem não sabe de 2013 a 2019 eu sofri os piores momentos da minha vida depois de graduado depois de graduado eu pensei que a vida ia melhorar só que ao invés de melhorar ela piorou porque eu passei seis anos longe do mercado de trabalho e essa história que aconteceu comigo foi em meados de 2018 e fiz uma oportunidade de fazer uma entrevista no grande hospital da região e eu pensei comigo, eu quero muito trabalhar na área, eu quero muito me desenvolver na área de TI. E fui para essa entrevista, e cheguei nessa entrevista com muita expectativa, e dizendo para mim mesmo que aquela oportunidade mudaria a minha vida. Cheguei para fazer a entrevista, super animado, conversei com a pessoa do RH, e durante a entrevista ela me disse o seguinte, Leandro, a gente te quer, só que a gente paga para ti só 600 reais. Isso mesmo. Eu ia ganhar 600 para trabalhar como o garoto do suporte do TI que presta manutenção para equipamentos. Ou seja, um cara graduado que iria ganhar 600 reais. Na mesma hora, minha vibe foi lá embaixo. Eu disse, não, eu não quero essa vaga. Claro, se eu tivesse não tivesse morando com os meus pais e sendo bancado por, pelos meus pais na época, eu iria repensar sobre essa decisão se a empresa precisa de PCD por que não valorizar esse PCD que tem estudo que se esforça e além do mais eu ia gastar muito mais com gasolina então não compensou tá aí o que eu quero passar para vocês é que algumas vagas realmente elas não valem a pena a não ser estudar se tá passando por necessidade realmente e ninguém te banque e outras se você for escolher uma uma vaga por necessidade que seja aquela aquela área que te vai valorizar conforme o passar do tempo e vai te dar uma visibilidade maior no meu caso o TI é que está sendo muito visível no mercado nesses últimos tempos mas era isso que eu tinha para falar para vocês espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais